Nasci com uma doença genética, é, comecei a perder a minha visão com 10 anos de idade. Mas quando você acredita num sonho e você tem um propósito que você pode mudar, impactar vidas e trazer um, um, uma empresa que possa ajudar pessoas, por que não fazer isso? doença, o nome dela é retinose pigmentar e conforme foi passando os anos eu fui perdendo as células da minha retina e aí a visão foi atrofiando a retina e eu fui perdendo a visão. Só tenho 5% da visão periférica, né, hoje. Hoje eu tenho 39 anos e eu tenho só esses 5%. A Inclui nasceu depois de uma conversa que eu, com uma amiga, que eu tive com ela no restaurante, e pude passar para ela uma, uma dor que nós, pessoas com deficiência, temos, principalmente a pessoa com deficiência visual e a pessoa com deficiência auditiva, é, de consumir coisas no varejo. E aí, após isso, eu participei de um evento que teve aqui no em São Paulo, que foi a primeira Startup Week de Diversidade e Inclusão, e eu acabei saindo desse evento com ganhando em primeiro lugar com essa ideia, com esse projeto, e em um dos vídeos do YouTube eu vi falar sobre um programa que, que o Sebrae tem que ajuda o desenvolvimento das startups. Eu recebi um e-mail dizendo que a Inclui tinha sido aprovado, que eu precisava vir fazer um pitch, né? O pitch é uma apresentação da sua startup em, em cinco minutos. Eu recebi a mensagem, uma ligação dizendo que a Inclui foi aprovado e que a gente podia participar aqui do processo da incubadora de startups do Sebrae. Nós vamos usar um aplicativo que a pessoa vai poder saber qual, quais os, os estabelecimentos do, de lojas de shopping supermercado que estão acessíveis, inclusive, para poder receber essa pessoa, para que essa pessoa possa exercer toda a compra e poder comprar tudo que ela tem vontade. A ideia de empreender é, uma, é um sonho que eu sempre tive. E da mesma forma que é difícil, tem as barreiras para uma pessoa normal, também tem para as pessoas com deficiência. Eu acho que a primeira coisa é você acreditar primeiro em você, porque eu, eu falo para os meus amigos, né e muitos é, que têm deficiência, ou então mães que acabaram de descobrir que o filho vai ter uma deficiência, que assim, existe duas formas. Ou você fica em casa lamentando o resto da, da sua vida, ou você realmente levanta a sua cabeça, encara as dificuldades, e vai tentar é, realizar as vontades que você tem na sua vida. O SEBRAE para mim foi uma grande surpresa, né? Aliás, eu recomendo o SEBRAE, assim, desde a da portaria até o banheiro. Ele está totalmente acessível, né? Para as pessoas com deficiência virem aqui estudar, virem aqui fazer um curso, virem aqui aprender. O SEBRAE me proporcionou Hoje já é uma amiga, né virou uma amiga, mas no dia me proporcionou é, a Priscila, que tudo que estava passando lá na frente, na tela né, de um slide, de uma apresentação, ela fazia audiodescrição para mim, para que eu não pudesse perder nenhum conteúdo. São seis meses de, de curso, é puxado, não é fácil, né não é fácil, então aqui eles te dão as direções para você seguir, mas quem tem que pedalar e quem tem que correr atrás somos nós. Em 2016 eu tive um convite que, que me deixou muito honrado de poder liderar o movimento da Bengala Verde no Brasil. Pessoas cegas, elas andam de bengala branca e a pessoa com baixa visão, ela anda com bengala verde. Eu queria mudar para bengala preta, mas infelizmente não, não, não deu, até porque esse movimento não está só no Brasil, já está mais de 14 países e é um movimento que cresce cada vez mais. Olha, daqui a cinco anos eu espero que a minha startup já possa estar tá não só dentro do Brasil, mas dentro da América Latina, para que as pessoas com deficiência possam ir sozinhas dos lugares e poder fazer sua compra com dignidade e poder voltar para casa tranquilo. E falar assim: putz, eu pude ir lá através de um aplicativo que me proporcionou isso. Eu sou o Sony e essa é a minha história.